Oi, obrigado por ter dado play, eu me chamo Guilherme Burjac, e esse é o Leitura Compartilhada Light, o Leitura Light. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, se você ainda não curtiu, curta. Se não deixou nenhum comentário, por favor, comente se você deseja receber estudos bíblicos no seu celular. Não é grupo, glória a Deus. Me manda um oi no link que está na descrição desse vídeo. Se você quer acessar todo o conteúdo que é produzido por esse ministério, entre no nosso canal no Telegram por quem você chora porque você chora tudo a luz e a sombra da ressurreição nós somos o povo que experimenta a realidade a partir da sombra da ressurreição tudo que está ao nosso redor pode ser e deve ser utilizado outras ferramentas, psicanálise, psicologia, a filosofia, a medicina, todos, todas as ferramentas. Mas tudo isso a sombra da ressurreição. A realidade ela não é definida por aquilo que vemos, mas por aquilo que a escritura diz que ela é. E vemos a realidade com os olhos da fé e com o nosso coração em perspectiva de esperança. Por isso que quando nós olhamos para o túmulo vazio, nós não perguntamos onde está o corpo. Nós dizemos onde está o Cristo ressuscitado. E o Cristo ressuscitado é o Cristo que nos acompanha. Quando perguntamos onde está Jesus, na verdade temos que perguntar onde está a igreja que ele comanda e a igreja que ele é o Senhor. porque choramos e por quem choramos define muito bem a sua perspectiva da realidade se ela está para além da sua, do seu próprio umbigo Se está para além da sua própria Perspectiva de vida Se choramos por aqueles que ainda não foram alcançados Se choramos por aqueles que são Injustiçados Estamos chorando de acordo com a sombra Da ressurreição Mas se choramos em desespero Tentando encontrar solução para a nossa própria vida Ou se choramos Pensando que não há mais solução para os nossos problemas Choramos por um túmulo vazio E ainda perguntamos Onde está o corpo esta é a diferença. Por que e por quem choramos? A luz da ressurreição. Por que e por quem choramos se nós não cremos na ressurreição? Essa é a leitura compartilhada, oração do dia, que ocorre todos os dias. Ah, esse é o resumo, é o light da oração compartilhada, que ocorre todos os dias às 7 horas da manhã. Essa versão é a versão para quem não tem paciência de ver um vídeo de 30 minutos ou não tem tempo para isso. Glórias a Deus pela sua. Vida, Quero te fazer um convite. Se você não sabe muito bem o que fazer por um missionário, ore. Se você não sabe o que fazer por... Por... Por... O que pode fazer mais um pouco pelo missionário, oferte. Se você quer saber mais sobre isso, me pergunte nos comentários ou me mande uma mensagem no WhatsApp. A vida é segundo aquilo que as escrituras nos dizem que ela é. A realidade não é aquilo que nós vemos ou achamos que é. Ela está para além daquilo. Isto é a definição de João. no seu Evangelho. Em todo o seu evangelho ele diz, nós agora compreendemos. Depois nós viemos a compreender. Na hora a gente não sabia o que era. Mas agora a gente consegue entender porque nós estamos olhando isso na perspectiva da ressurreição e uma das coisas boas que ocorreram com a ressurreição na ressurreição de jesus foi que ele distribuiu paz e os discípulos creram irmão irmã meu querido irmão minha querida irmã que deus te abençoe e que você entenda que podemos sim viver a sombra da ressurreição Na realidade a sombra da ressurreição nos faz ter esperança que o túmulo não está vazio e nós não estamos em busca do corpo. O túmulo está vazio e estamos servindo a um Deus que está vivo. Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje. Aguarinha. Deus te abençoe. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.